E aí, galerinha do Steel Frame, vamos ao segundo passo? Pois é, no vídeo passado a gente viu né, a importância de você levantar as medidas de um espaço antes de você começar uma obra, um orçamento, né, um projeto. É sempre bom você verificar as medidas para poder conseguir fazer um desenho né, bonitinho e quantificar o seu material, essa parte é muito importante. Então, agora a gente vai começar a parte de quantificação e desenho, pois é. Vamos lá? Então, dando uma sentadinha. Depois que você tira as medidas, né, aqui ó, do, do caderno, vocês estão vendo? O que, que eu gosto de fazer? Tá? Eu sou das antigas, pra quem não sabe eu sou arquiteta Pois é, eu gosto de desenhar a mão <risos> Eu nesse projeto com você pequenininho, básico Eu vou pegar e fazer na mão mesmo, não vou gastar tempo em autocad, essas coisas não E aí o que, que eu gosto, tá? Eu gosto muito de trabalhar com papel quadriculado Até roubei umas folhas do caderno aqui da Deep Center, né? E você aproveita o papel quadriculado pra fazer proporcional, né? As suas medidas e consegue fazer um desenho bem bacana Pra vocês terem ideia, aqui ó, eu vivo desenhando a mão o tempo todo, não consigo, é fora de sério, eu só desenho a mão e dou para os outros depois passarem para o computador, mas faz parte. Então, né segundo passo, começar a desenhar né o que que você levantou para quê? Para poder começar a fazer um projeto básico. Vamos lá? aqui no meu desenho, vocês viram, né? Mas eu tô super na dúvida sobre o que eu faço, porque eu quero fazer três espaços. Um, que tem um quadro negro, mas um escritóriozinho, né? É que eu, basicamente, que eu ensino as coisas no quadro pra vocês. Um outro vai ser um espaço de montagem, que vou montar as coisas, construir. E eu quero um outro espacinho pra quando eu tiver entrevista, quando a gente tiver aquelas entrevistas que acho que as pessoas super legais, pra gente sentar. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que ficou. Aqui ficou o espacinho da entrevista, né? Aí aqui, ó, eu vou deixar todo esse espaço aqui pra montagem, vocês estão vendo? Grandão. E esse aqui vai ser o espaço da sala, mas com quadro, vocês estão vendo? E aí aqui, eu tô pensando em fazer uma parede toda só de ferramenta. Será que a gente tem ferramentas de dragão steel frame suficiente pra encher uma parede? Tô super pensando aqui, tô na dúvida. Que aí falta um espacinho pros perfis. Acho bacana a gente ter um perfil de cada lá, não é lá? Pra eu poder mostrar pra vocês como é fácil. Eu já vou ter uma estante de parafuso Que parafuso ninguém entende Isso é muito importante, você precisa saber Cara, se você entende parafuso, isso é um ponto fora da curva Mas ninguém entende de parafuso Então eu quero ter uma estante só de parafuso Para poder mostrar todos os parafusos Tem um cantinho de massa, porque a quantidade de massa Que existe é surreal, né E das lanchas, para vocês poderem Verem também, os perfis que ficou Faltando, mas eu vou pensar aqui Mais um pouquinho e vou mostrando para vocês a evolução mas o mais bacana é que enquanto você vai fazendo um desenho assim, você vai pensando, ó, por exemplo, eu já sei que eu vou precisar de sete placas de USB pro piso, porque eu pode... vou fazer um tabladozinho um pouco mais alto. Eu vou precisar de duas placas de USB pra parede, onde que eu vou botar as ferramentas. E já sei quais paredes eu vou pintar. Então eu já consigo fazer o levantamento de tinta que eu vou ter lá naquele espaço, viu? E mais bacana, aqui eu também consigo levantar. O que eu não levantei ainda, qual a quantidade de painel acústico que eu vou colocar para poder ajudar vocês na hora de me entender. Né? Tem algumas pessoas que falam Ah, Helena, a acústica não tá muito boa, etc Então, lá a gente vai ter uma super acústica Então eu vou pegar vários painéis velhos de obra Normalmente acústico preto, né? E boa pra botar aqui nessa parede dos fundos Isso aí eu já providenciei Tem que ver só agora esse layout E o piso elevado Então a gente vai pintar primeiro, né? Porque senão eu não vou manchar meu piso Então a gente pinta primeiro Depois bota o piso elevado depois, por último, a gente vai botar o painel acústico. Aí depois a gente começa a botar esses mobiliários e começa a montar meu painel de ferramenta pra vocês. Aqui a gente vai botar as placas pretas, né? A placa preta, é... eu não sei qual o tamanho que tem lá no CD. Se é 120 um e de largura, eu não sei qual o tamanho. Mas aí eu liguei lá pro pessoal do CD, né? Da Jeep Center. Aí eles falaram pra eu passar a metragem. Então eu sei que o meu pé direito, que eu fui lá medir, né? É 240 então, pé direito é 2,40 E a gente tem esse comprimento aqui, ó De 8,24 Então a gente pega a nossa calculadora Aí faz 2,40 Vezes 8,24 Ó, deu 19,70 20 metros quadrados, vamos botar 20 metros Então 20 metros quadrados Da acústica preta Beleza Aqui nessa parede da ferramenta, a gente tem as duas placas de USB da parede, né? Mas a gente vai. Eu vou botar perfil cartola pra segurar ela, né? E pra fazer a fixação, né? Então eu tenho 2,40 de largura e 2,40 de altura, né? Vamos botar o perfil a cada 40, porque é pesado, né? Ferramenta. Então a gente pega 2,4 dividido por ponto 4, né? Que é o espaçamento. Deu seis perfis, mas o perfil inicial sete perfis né? A vara do perfil cartola normalmente vem com 3 metros Mas aí então a gente vai pedir sete, 7 perfis Cartola Dá pra ver quanto que a gente vai gastar de tinta né? Pra pintar Essa parede aqui é coisa preta, não tem tinta Essa daqui a gente vai pintar Essa daqui da ferramenta eu não vou pintar Essa aqui do fundo eu vou pintar Essa aqui também eu vou pintar Então a gente vai ter né? 3.8 vezes 2 que é aqui e aqui né? esses dois lados essa daqui da ferramenta eu não vou pintar mas a gente tem assim 1,30 mais 1,30 mais 2,45 mais 1,30 daqui então a gente tem 12.65 metros lineares vamos vezes 2,40 que é o pé direito a gente tem 31 metros quadrados de tinta. Aí a gente vai ver o rendimento da tinta e vai ver quantos galãozinhos ou lata a gente vai usar. Fechou? Pro piso, né? Vamos ver a placa USB pro piso. A gente já viu que são sete placas né, de piso que a gente vai ter. Perfil: perfil pro piso. Perfil pro piso, vamos usar o perfil de steel frame, né? Ah, o perfil do piso, a gente tem esse aqui, ó: 8,24. Vamos botar cada 40 também para ficar bem firme, para o chão não ficar mexendo, né? Vamos então botar aqui, ó, 8.24 dividido por ponto .4. 20, 21 perfis. Então a gente vai ter 21 perfis. 21 perfil de steel frame. LSF, né? Contando assim na vertical. Aí, a gente tem mais esse comprimento daqui, né? Que vai ter tipo de guia para dar um acabamento. Senão as pessoas vão cortar o pé. Né? Então vamos somar aqui, ó. 8. O perfil tem 3 metros, 9. Vamos arredondar aqui, ó. para 25 perfis. Na verdade vamos botar 25. 25 quer dá um arredondamento bom. 25. Vamos botar que o perfil cartola vai estar tá a cada 1,20m. Normalmente as placas são a cada 1,20m, né? Então vamos ver aqui, ó. 8.24. 8.24 dividido por 1.2, 6, 7 perfis, opa, 7 com 7, 7 perfis cartola, então esse aqui na verdade vai passar para 14, 14 perfis cartola, é o que a gente vai pegar, e mais os parafusos de fixação, legal né? Então, vou pedir os materiais agora, e aí a gente já vai poder estar tá começando a nossa obra daqui a pouco, legal né? Beijos, até o próximo um episódio, tá? Se não se inscreveu, se inscreve. E se tá perdendo o especial da Helena montando o um estúdio, não perde, cara. Que vai ser muito bacana. Você vai me ver com a mão na massa de verdade. <risos> tchau, tchau. Até a próxima.